Oi, eu sou o Cup e eu sou uma pessoa não-binária. Eu não me identifico com gênero nenhum, nem com masculino, nem com feminino, nem com nada, nada, nada, nada. Eu me identifico com o termo agênero e isso pode causar confusão para algumas pessoas. Se você não é nem homem nem mulher, como é que eu te trato? No masculino ou no feminino? A verdade é que tem uma terceira opção aí que é tratar a pessoa no neutro. Eu fiz um vídeo, no um tempo atrás, que eu falo sobre formas de se utilizar a linguagem neutra. Você pode assisti-lo clicando no, no izinho neste canto. Então veja caso tenha interesse, mas saiba que o pronome neutro ele surge para não impor um gênero à pessoa de quem você estiver se referindo, mas isso não quer dizer que toda pessoa não binária tenha que necessariamente se sentir representado ou honrada por estes pronomes. O QUÊ? Pois é, pois é. Eu vou explicar melhor. Mas antes, não esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, que aí você não vai perder nenhum vídeo. E ajuda muito o canal. Então se inscreva. Os pronomes usados para se tratar uma pessoa é uma coisa muito pessoal. Eles são uma afirmação constante de nosso dia a dia e de como as pessoas te reconhecem. E pessoas diferentes têm relações diferentes com o que isso representa para ela, o que isso significa para ela. Para pessoas cisgêneras, que são pessoas que não são trans, isso nunca é o um problema, porque sua identidade de gênero já está dentro do de que já se espera delas na sociedade. Pessoas trans, que se identificam dentro do binário, ou seja, homens ou mulheres, se sentem representadas pelos pronomes opostos àqueles que a sociedade normalmente a imporia. Então elas enfrentam a resistência da sociedade, mas ainda assim é dentro do binário ele se for um homem, ela se for uma mulher. Já para pessoas trans não binárias, isso vai depender muito. E eu acredito que tenha dois fatores muito importantes que façam diferença. O primeiro, que é o mais importante, é a própria interpretação da pessoa sobre o que aqueles pronomes ou aquela fala representa para ela. Para muitas pessoas, o gênero gramatical da qual elas são tratadas faz muita diferença. Justamente pelo que eu já disse, de que eles são a forma constante de afirmar o reconhecimento do gênero daquela pessoa. Eu sempre, sempre quando eu me refiro a Maria, eu falo, Maria, ela, ela é bonita, ela é chata. É uma afirmação constante do gênero dela. E por causa disso, muitas não binárias se sentem representadas apenas pelo neutro, pois é uma forma de tirar essa pessoa do binário masculino e feminino que temos no dia a dia e ter sua identidade validada constantemente como todas as pessoas se gêneros têm em suas vidas. Mas também existem pessoas não binárias que, por exemplo, mesmo não se reconhecendo dentro do binário de gênero, se identifica com muitos elementos da feminilidade, e por causa disso se sente tanto confortável com os pronomes femininos quanto com os pronomes neutros. Ou até mesmo prefere ser tratada no feminino do que no neutro. E o mesmo acontece com a masculinidade, e preferir ser tratado no masculino. E certas pessoas não binárias são indiferentes em relação a esses pronomes. Como assim? Elas não acham que os pronomes usados para tratar faz muita diferença. Então, elas aceitam ser tratadas tanto no masculino, quanto no feminino, quanto no neutro. Então, respondendo a pergunta do título do vídeo, não. Não são todos não-binários que vão por ele. Cada pessoa tem uma relação diferente com isso. E o ideal, caso você não souber como tratar uma pessoa, é simplesmente perguntar. Quais pronomes eu uso contigo? Quais pronomes te honram? É super tranquilo de perguntar e é super tranquilo pra essas pessoas te responderem também. Cap, você disse que tinha dois fatores importantes. Qual é o segundo? Outro fator que eu acho que é importante de se considerar é um fator que é específico aqui do Brasil, porque veja bem a nossa situação. Nós temos uma língua que classifica literalmente tudo no gênero gramatical, masculino ou feminino. Nada é poupado. Pessoas, objetos, animais, tudo é classificado. E toda tentativa de neutralização da língua tende a soar como uma mudança muito brusca. Então não importa como é aplicado, as pessoas tendem a resistir muito à mudança. Tem de fato as opções que são mais populares, como o elo ou o é, como vogal temática. Mas mesmo assim, elas enfrentam muita resistência. E eu falo que isso é específico no Brasil por causa da nossa língua. Tem línguas que é uma forma de neutralizar Is that já é uma forma falada na língua, só é utilizada de uma forma diferente da que originalmente se propunha, como é o caso do day no inglês. Assim como tem línguas que nenhum momento chega a separar pessoas por gênero, então isso nunca chega a ser um problema. Então o fator língua que você está falando faz muita diferença. E a resistência das pessoas em quanto a isso podem vir a ser um problema, principalmente com aquelas pessoas que se sentem honradas apenas pelo neutro. Porque assim, uma coisa que eu percebo das pessoas que chegam e falam, por favor, me trate apenas no neutro. É de que as pessoas não vão tratar. Vai ter muita gente que vai de fato a tratar no neutro, mas a maioria vai continuar errando e errando e depois vai dizer que não importa muito, vai fazer pouco caso. Então a maioria resiste ou ignora o tratamento neutro. Isso pode ser muito frustrante, principalmente se a forma de tratamento causa uma reação disfórica em tal pessoa trans. Se você não sabe o que é disforia de gênero, eu fiz um vídeo explicando o que é. Mas então, por causa dessa resistência, eu percebo que dificilmente as pessoas não binárias aqui no Brasil pedem para ser tratadas apenas no neutro, porque elas sabem que as pessoas não vão a tratar no neutro. Mas o que a gente pode fazer enquanto é isso? O que a gente pode fazer é tentar de fato tornar a linguagem neutra mais cotidiana, mais normal. Enfim, acho que eu falei tudo que eu queria. Já nesse vídeo Lembre-se que no final de tudo, isso tudo se trata apenas de respeito Então, respeite as pessoas Ei, Cup, você disse que você é não binário Como é que você se identifica nisso tudo? Eu sei que vocês vão perguntar isso, apesar de eu já ter dito antes Eu faço parte dos que são indiferentes Pra mim não é importante o pronome que você usa comigo Desde que você me trate com respeito E é muito fácil perceber quando a pessoa não está me tratando com respeito ou tá tentando usar um pronome específico pra me machucar. Mas pra mim não faz muita diferença. Então é isso. Eu sou Cup e eu sou apenas Cup em todas as minhas redes sociais. Por favor, me siga lá. Me siga no Instagram. Vai ter umas coisinhas legais que eu vou estar postando por lá. Além das minhas fotos, que já são super legais. Claro, óbvio. Me diga nos comentários se você teve alguma dúvida. Que tipo de vídeo você quer ver por aqui. E até mais. Tchau, tchau.